subir na cama, é? Quer subir, é? Quer subir aqui na cama, é? Pera aí, passa... Pera aí, pera aí, Livinho. Passa com a educação. A de lá já vem. Quer... Quer subir, é? Pera aí, já vou pegar. É, vem cá, vem. Quer subir, né? Quer subir, né? Sim ou não? Diga sim. Diga, diga sim. Vem cá. Vem que eu boto. Venha. Tá zangado? É? Vem, eu boto. Venha, venha. Vovó bota. Vem. vem, vem, vem, vem. Pronto. Mas não é pra morder, vovó, não. Subiu, acabou. Acabou a gomia Pronto. Não é pra me morder. Tem educação. Deita no, no travesseiro de sua irmã. Vai subir aqui? Tá vendo? Ele queria subir na minha cama. Todo dia essa história. Lívio dando show pra dormir aqui na minha cama. Aqui, ó. Aí, ó. Vire pra cá. Fica aqui, quietinho.